Do jeito que está vendo escrito aí, então tem inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E essa é uma das expressões que eu mais gosto, que eu mais uso, porque significa melhor prevenir do que remediar. A aplicação numa frase: Hey, drive carefully. Better safe than sorry. Ah, e antes desse vídeo terminar,